Mila, quero trabalhar no mercado digital mas não sei em que área não sei por onde começar me dá uma ajuda, claro meu bem, eu tô aqui pra isso eu recebo muito essa pergunta, realmente o mercado de cursos online é um mercado muito grande, com muitas possibilidades, e muitas pessoas ficam perdidas, compram um curso de uma área, fazem metade do curso não aplica o que aprendeu, não ganha dinheiro, fica com aquele curso lá parado aí muda de área, vai fazer outra coisa então vamos lá, eu quero falar aqui isso sobre as possibilidades do mercado de curso online. E para te ajudar, eu vou falar das áreas e de quais são os perfis e aptidões ideais para cada área dentro do nicho de cursos online e infoprodução dentro do marketing digital. Eu não vou falar de todas as áreas do marketing digital, porque senão esse vídeo vai ficar com uma hora. Eu vou falar da área que eu trabalho há mais de cinco anos, onde eu sou uma especialista, onde eu domino de cabo a rabo tudo que você tem que fazer se de fato você for um infoprodutor, se você tiver um curso online ou se você trabalhar nos bastidores de um infoprodutor. Se você é um especialista, ou seja, se você tem um conhecimento, em alguma área que você acredite que você pode ensinar, auxiliar ou transformar as pessoas que comprarem os seus cursos, os seus programas, as suas mentorias, você seria o um especialista. Então, o que você tem que ter é uma habilidade de comunicação, você pode desenvolver essa habilidade, tá? Nada do que eu vou falar aqui, se você falar, ai meu Deus, não sei, tudo pode ser aprendido. Tudo, tá? Tanto que são áreas muito diferentes, eu sei trabalhar em todas as áreas, algumas eu sou um pouco melhor, outras eu não sou tão boa, mas você consegue aprender e a prática vai te levando ao aprimoramento se você gosta de lidar com pessoas, se você não tem problema em aparecer na frente das câmeras, em fazer vídeos, em falar nos stories, em escrever, enfim, em mostrar sua cara, botar sua cara no sol, sua cara no mundo, você pode ser o um especialista. Se você gosta de escrever e principalmente se você tem uma sensibilidade de tocar o coração das pessoas com as suas palavras, você pode ser um bom copywriter. O que é um copywriter? São escritas persuasivas. Normalmente a gente usa a copywriter nos roteiros, nos roteiros de vídeos, sejam vídeos de conteúdo. Nesse vídeo eu não estou usando roteiro nenhum, eu tô falando aqui de improviso, mas quando eu vou fazer vídeos mais importantes, como por exemplo, vídeos de anúncios para venda de curso, vídeo para chamar audiência para me seguir, ou vídeos para vender os meus cursos, eu não falo de improviso. Eu tenho um script, eu tenho um roteiro e para isso tem que ter técnica. Né? você aprende, você desenvolve essa habilidade de escrever, tocando o outro com a emoção e aí se você tem essa habilidade de empatia, de se colocar no lugar do outro de entender o que ele sente e se você gosta de escrever se você tem uma mente criativa, você pode se tornar um excelente copywriter se você é a pessoa das métricas, das planilhas se você gosta de fazer essas análises você vai se dar muito bem na área de tráfego pago, que são os anúncios, normalmente de faz anúncios no Google, que aí é a rede de pesquisa do Google e para YouTube, ou anúncios no Facebook Ads, que aí abrange a parte de Facebook e de Instagram. Então, se você é bom com métricas, com planilhas, com acompanhamento de números, essa parte dos anúncios vai ser muito legal para você. Essa área, você também vai precisar usar a sua criatividade. porque Quando você tá auxiliando um infoprodutor e você tá trabalhando nessa área de tráfego, quem pede os criativos é você. E aí, é... Você vai pedir os criativos para o seu especialista. Então, por exemplo, vamos supor que vocês vão fazer o lançamento de um produto, de um programa. A gente vai trabalhar o lançamento, você vai pedir os criativos para o seu especialista. Você vai falar, olha, vou precisar de três vídeos para feed do Instagram, vou precisar de três stories, vou precisar de banner para Instagram, banner para Google. Você vai pedir, só que você sendo uma pessoa criativa, você vai conseguir dar ideias, sabe, pro seu especialista, e você vai criar um banco, você vai ver a ideia você vai falar, não, faz um anúncio assim assado você tá falando pra cachorro, por exemplo, faz um anúncio assim, assim assado ajuda muito. Se você é uma pessoa criativa se você é uma pessoa muito antenada com o que tá rolando em rede social e tudo mais você vai ser um ótimo gestor de conteúdo pra mídias sociais sabe aquela pessoa que auxilia o especialista na produção de conteúdo, que dá ideia que planeja linha editorial, que edita o vídeo que faz as artes Ah, se você é uma pessoa que gosta de trabalhar com artes visuais, você vai ser um ótimo social media é, sabe essa pessoa que organiza as postagens, as publicações e tudo mais? Então, isso é tudo que um gerente de conteúdo faz. Tem vídeos no meu canal, muitos vídeos detalhados sobre gerenciamento de conteúdo, sobre como se tornar um gestor de conteúdo. Então, pesquisa lá, vê aqui se eu coloquei o link, tá? E assista pra você saber mais detalhes dessa área do mercado digital. Se você é uma pessoa que gosta de ter ideias de vendas e tudo mais, se você é muito estrategista, você vai se dá bem na área de estratégia, né, de pensar quais são os planos de ação que aquele que é o que eu faço, né? Pensar no macro daquele profissional que você está auxiliando ali enquanto agência de lançamento. Se você é uma pessoa que gosta de lidar com o público, entrar em contato com pessoas, eu acho que você se daria bem no setor de suporte. Suporte aos alunos, suporte de atendimento, tem uma demanda enorme, que normalmente a área de suporte é a primeira coisa que o infoprodutor procura delegar. Então por isso que tem uma demanda grande de trabalho, Tá? de pessoas capacitadas para fazer suporte. E o que, que precisa? Precisa ser um bom suporte. Você precisa ter paciência, você precisa escrever bem, você precisa ser muito organizado para poder passar tudo o que está acontecendo ali no suporte de uma maneira estruturada e organizada para o especialista. E é isso, eu posso te ajudar a se tornar um gestor de conteúdo e mídia social. E especializado em vídeos. É isso que eu ensino no meu curso online, Rota do Conteúdo Academy a gente abre inscrições algumas vezes por ano, então se você está interessado ou você se inscreve na minha lista de espera vai ser avisado quando a gente abrir a próxima turma ou então você continua me acompanhando que Lá no Instagram eu sempre aviso quando a gente for abrir as próximas turmas, tá bom? É isso, eu espero que você tenha gostado. É muito legal, o mercado tá muito aquecido, mas não tá saturado muito, pelo contrário, tá só começando. Tem muita gente querendo trabalhar, tem muita gente querendo colocar o seu conteúdo no ar, tem muita gente precisando de ajuda também pra fazer isso. E isso abre um leque de possibilidades pra você. Então, vai lá! Não tenha medo, não, se joga. Se precisar de ajuda, conta comigo, tá bom? Eu fico por aqui, um beijo, se cuida.